O cara tá flutuando, velho. Mano, além de deu pra chegar lá ela... <risos> O cara tá voando. O cara tá voando, velho. Olha lá. Olha o cara que tá flutuando no. Nem o, velho sai só é dinheiro olá oi ele meu deus mano que meu deus mano olá velho olá